Guess who? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje nós vamos ver as cenas mais engraçadas de pica-pau Até porque eu acho essas cenas engraçadas e é a cena que eu mais gosto E gente, e se vocês não sabem, eu gosto daquele pica-pau bem antigo e o mais novo Eu só não gostava daquele pica-pau lá que fazia... Aquele pica-pau lá que eles inventaram um pica-pau doido Desde eu não gostar não, diz que aquele pica-pau até mexia com droga, mas eu não sei né Mas nós vamos ver as cenas mais engraçadas de pica-pau E gente, e o pica-pau fazia muita maldade mas a gente gostava mesmo assim, né? Não sei porque a gente também tinha uma maldade assim no coração. Não sei. Mas, gente, eu, eu gosto bastante... Gostava bastante de assistir pica -pau. Hoje eu não assisto muito porque não tem tempo. Sou uma pessoa, assim, muito trabalhadora, sabe? Trabalho bastante. Eu não tenho tempo de ficar assistindo desenho. Gente, antes de nós estar tá vendo essas cenas engraçadas... Gente, se inscreva no canal. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo pro um de amigo que você tem aí Que gosta também de assistir pica-pau Que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante de estar tá lembrando Parece que parou de passar pica-pau na Record Que eu levantava cedo para assistir Jesus, para assistir pica-pau E para assistir todo mundo odeio Cristo Mas tirou tudo, mas eu também não sei Porque, gente, eu não sou de assistir televisão não E eu não assisto também Mas eu lembro bastante que passava essas coisas Então, gente, se inscreva Eu não quero ninguém aqui sem estar tá inscrito Porque é Natal, né, gente? Vocês não podem deixar seu um canal... Passar assim sem inscrever no Natal, né? E depois de inscrito, roda a vinheta. Gente, e a cena que eu mais acho engraçada É que o Picapau pau ele se veste assim de fada, sabe? Ele vai lá e fala assim Lenhador, arruma aquela árvore Lenhador oh, Sim, minha fada Arrume aquela árvore Gente, eu gostava bastante dessa cena. E, gente, uma cena assim que eu acho que não é só eu que mais gosto, mas todo mundo gosta. É daquela lá que o povo fica descendo da. das catataras. Das catataras, não? Das cataratas. Cataras. Não te comentei essa. Gente, eu gostava mais dessa cena, mas eu não sei porque que eu gostava. E gente, e uma cena que eu gostava bastante também, era daquele urso. Aquele urso eu nem sei se passa mais hoje, no Pica-Pau Novo. Mas eu gostava bastante daquele, daquele urso que falava assim. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Em todos estes anos nessa indústria vital... Esta é a primeira vez que isso me acontece. Gente, eu gostava demais dessa cena, eu só ficava repetindo. E, gente, e uma cena também que, gente, eu adorava assistir. Gente, era aquela que o pica-pau, gente, ele bate que assim na mão assim, que ele caçava a moeda assim na mão assim e não tinha moeda nenhuma. Aí, gente, ele pegava e falava assim, eu fui tapeado. E, gente, eu não lembro que personagem que escrevia assim na mão do pica-pau, 50 centavos, ele ia lá e tentar pegar a moeda, aí ele ia lá e falava, eu fui tapeado. Eu achava essa cena muito engraçada, não sei porquê. E virou meme, né? Gente, e também um episódio que eu gostava bastante É que o Pica-Pau ia cortando cabelo e ia falando Fígaro Fígaro figaro figaro figaro figaro, figaro figaro figaro figaro Gente, uma cena que eu gostava bastante era daquela lá do gata jato, não sei se vocês lembram que o gato ia correr assim, ó Chamou o senhor gato a jato suas ordens Gente, uma cena que eu também gostava bastante era aquela lá que o pica-pau cortava o cabelo do Luizinho. Que ele penteava o cabelo da Mona Lisa. Ele deixava o cabelo igual de um surfista. deixava o cabelo do leão. Tudo enquanto é jeito. Mas no final o leão sai com a cabeça rapada. Gente, o pica-pau pega a máquina e fala assim. Deixa comigo, Luizinho. Ia lá e ela irrapava a cabeça dele no zero. Deixa comigo, Luizinho. E gente, essa cena, gente, é minha cara. Porque tem hora que eu vou lá no cabeleireiro e falo fala assim, ó. Só tira só um pouquinho. É igual dessa vez aqui, ó. Pedi pra tirar só um pouco. Mas, gente, é até que cabelo cresce. É, uma... é bom por isso, porque cabelo cresce. Mas eu falo assim, só tira só um pouquinho. E, gente, vai lá e tira bastante. Dá vontade na gente até de chorar. Porque tem hora, gente, que eu vou nos cabeleireiros, que a gente só passa desgosto. Isso que dá no ir mais barato, né? Tem hora que dá vontade de a gente chorar, tem hora que dá vontade de sair com um boné na rua. Que rapa a cabeça da gente todinha. Mas cabelo cresce, né? E, gente, essas foi a cena. Se você tiver gostado, se inscreva no canal, deixa seu like, como eu já pedi. E gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram mais de vídeo assim, deixem nos comentários. Fala aí a parte do pica-pau que você mais gosta. E até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E tchau.